Oi, amiga, tudo bem? Tudo. Brian, oi. Oi, tudo bem? Tudo. <risos> Nossa, velho, vocês são muito lindas. Cruz. Que eu sou. Ah, é muito obrigada. É você, não, Barbie, você é muito linda. Hum. É sério. E a minha outra aí? Ela é mais e bonita não. ainda. Aham. Uh -huh. Eu não tô mentindo. Nossa, obrigada pelo elogio. É, oh, obrigada. Aí, prima, <risos> você tá feia aí. <risos> que prima? <risos> você que acabou de cair. que na árvore. É. Ah. Mentirosa. que é da árvore? Odeio. Nossa, aquelas garotas vieram aqui. Aqui foi muito em. Engraçado. Nossa, <risos> primo, você tá muito feia no vídeo. Não ah, sei, né? Que é você. Eu não, tô muito gata. Que aqui like o Ryan. O <risos> Ryan já tá lindo. É que, que tá aqui, hein? Olha quem o reto assim, ó. Aqui ele tá mal gato. Muito hum. gato. <risos>